Resultado: votaram sim 359 senhores e senhoras deputados, votaram não 116, duas abstenções. A proposta de emenda à Constituição foi aprovada. 359 votos a 116, Câmara aprova texto base da PEC do Teto em segundo turno. Para o desespero dos chupadores de rola do Estado, a Câmara dos Deputados aprovou no segundo turno o texto final da PEC 241, que fixa um teto para os gastos públicos nos próximos 20 anos. Agora esse projeto segue para votação no Senado, que também deverá ser votada em dois turnos até o dia 13 de dezembro. Enquanto isso... Mais de mil escolas estão ocupadas em protesto contra a PEC do Teto. Muito felizes com os resultados medíocres do ensino brasileiro, mais de mil escolas e outros espaços de ensino estão ocupados em todo o país por vaga é, Quer dizer, por estudantes contrários à PEC 241. De acordo com a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, são 995 escolas e institutos federais, 73 campi universitários, três núcleos regionais de educação, além da Câmara Municipal de Guarulhos, o que totaliza. 1072 locais. Mas enquanto esses estudantes estão brincando de revolucionários, olha só o que passou na Câmara dos Deputados e eles nem falaram nada. Câmara aprova reajuste de até 37% para polícias federais e outras três categorias. Isso mesmo, estão aumentando ainda mais os gastos com o estado É contra isso que vocês têm que protestar seus arrombadinhos Pois o impacto desses reajustes nas contas públicas Será de mais de 2 bilhões de reais só em 2017 Aliás, para quem não sabe, em 2015, o governo federal gastou quase 40% da sua receita com folha de pagamento de funcionários públicos. E vocês querem continuar dando esse cheque em branco para o governo gastar ainda mais? Não fode porra! Enquanto esses estudantes protestam, a realidade bate a porta do trabalhador. Desemprego na região metropolitana de São Paulo sobe para 17,5% em setembro. Pois é, a taxa de desemprego total na região metropolitana de São Paulo ficou em 17,5% em setembro contra 17,2% em agosto. De acordo com os dados do Diez, no ano passado, nesse mesmo período, o desemprego era de 14,2%. Não é à toa que o desemprego no Brasil já é o sétimo maior do mundo, e um ranking com 51 países, e tivemos a maior taxa de desemprego da América Latina no primeiro semestre. Hashtag Estamos Todos Desempregados. E aí, já deu like nesse vídeo? Não? E caralho, tá comendo mortadela é? Dá like nessa porra aí, bora bugar esse YouTube do caralho Carmen Lúcia marca para 3 de novembro julgamento de ação que pode ameaçar cargo de Renan. Chupa, Renan, seu arrombado! A presidente do Supremo Tribunal Federal, Bento Carneiro, é, quer dizer, ministra Carmen Lúcia, marcou para a próxima semana o julgamento de uma ação que impede réus em processos no Supremo de ocuparem cargos na linha sucessória da presidência da República, que é o caso de Renan Calheiros. Ou seja, se o STF julgar que um presidente da república não pode, no exercício de suas funções, responder a ações penais por crimes comuns Renan poderá perder seu posto na presidência do senado Já que esse vagabundo acumula nada mais nada menos do que uns inquéritos no STF Por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público e falsidade ideológica é, Renan, pelo visto, logo, logo você vai acabar perdendo também o seu furo privilegiado e cairá nas mãos de algum juiz eco de primeira instância, como o juiz Sérgio Moro. É disso que você tá morrendo de medo, né, cangaceiro do caralho. Hashtag Renan na cadeia. Lei obriga Uber a ter 20% de motoristas mulheres. Acredite se quiser, o pessoal com seus chupadores de rola do estado profissionais Estão querendo colocar cotas até onde não existe qualquer tipo de limite Como é o caso do Uber, onde tanto faz ser homem como mulher para poder ser motorista Uma vereadora de Porto Alegre quer que aplicativos no estilo Uber Sejam obrigados a incluir pelo menos 20% de mulheres em seu quadro de motorista Oh, que legal! E o que será que vai acontecer se simplesmente não aparecerem mulheres suficientes para ocupar essas vagas, hein? Será que vão ter que demitir os demais motoristas homens, gerando ainda mais desemprego no país, para satisfazer essa ideia genial? O curioso é que esses mesmos vereadores desocupados não se preocuparam até agora em criar cotas para as mulheres trabalharem como pedreiro, coviro, borracheiro e por aí vai, né? Hashtag vai depilar esse sovaco peludo, porra! E pra finalizarmos essa edição, Justin Baby anuncia show no Brasil em 2017! Uh! Uhum! Foda-se! E esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí curtiu? Então se inscreve aí nessa bagaça e arregaça esse like. Aí ah, não se esquece de dar aquele apoio financeiro, porque aqui não tem reajuste de 37% para manter o canal não. E amanhã tem mais.